Gente, meu coque meu tá se desfazendo. Não sei fazer esse penteado. Se alguém souber uma forma fácil de fazer esse penteado, me manda. Olá, todo mundo. Eu sou a Isa. E hoje nós iremos falar sobre aquelas peças famosas do COVID. Vou mostrar para vocês onde vocês podem encontrar essas peças. De que estação elas são, o que elas são. Sabe quando você tá lá votando naquele desafio de fada... E daí você vê aquele cetro e você fala assim, gente, eu quero, eu quero. Daí quando você vai clicar na informação pra você poder ver o que, que tem naquele look, você acaba clicando e votando e daí sai. Então, tem muitos acessórios e muitas peças legais que a gente nunca sabe onde encontrar. Aquelas coisas, chapéu de bruxa, umas capas. Então hoje eu vou tentar falar o máximo possível dessas coisas pra não deixar esse vídeo muito longo, né? Porque vocês não assistem. E de novo, gente, eu vou pedir, assista esse vídeo até o final, eu preciso completar uma meta até julho deste ano. Então, por favor, eu tentei juntar o máximo de peças que eu consegui. Tem muita coisa aqui, eu vou falar primeiro das mais famosas, daquelas que a gente sempre tá procurando, na verdade, né? A gente vai começar com o cetro prateado, que... É o mais famoso, com certeza Em todos os lugares eu vejo alguém perguntando Gente, onde que encontra? De qual estação que é? Onde é que tá isso? É acessório, é luva é o quê? Então, gente Eu descobri que é um acessório Que tipo de acessório? Eu não sei Eu só sei que é um acessório Prateado Ou cinza, gente Mas eu achei por... Eu coloquei filtros, acessório Covid Collection Que eu sabia que era do Covid Porque, né? Nenhuma marca vai fazer um cetro E prateado e cinza Então foi assim que eu achei então olha aqui, gente, essa é a primeira peça que eu mostro pra vocês. Se vocês quiserem achar, você coloca lá, Primavera 2017 COVID Collection e acessórios. A segunda peça é, é essa cartola preta de mágico, de... Enfim, é uma cartola preta, COVID Collection também, verão 2017. Então, gente, mesma coisa, vai lá em acessórios, verão 2017, COVID Collection e... Preto, né? Esse aqui tem até cor. Quem nunca viu esse kimono vagando pelos desafios de cultura japonesa, asiática em geral? Gente, primeira vez que eu vi isso, eu fiquei preciso. Porém, é de inverno 2016, da estação inverno 2016, então é né? Do ano passado, essa peça ainda aparece muito nos desafios. É essa capa da Chapeuzinha Vermelha. Chapeuzinha. Da Chapeuzinho vermelho Tá aqui até o nome. Little Redscape. Inverno 2018 COVID Collection também está em... De jaquetas, não tenho certeza Gente, se tá em jaquetas, tá em jaquetas Tá em jaquetas, pode ir lá, também de inverno de 2018 tem esse cinto Meio pirata, na verdade É um cinto bem pirata, né Se você vai fazer um pirata, alguma coisa Ele tá em coletes, claro, né Esse roupão que a gente sempre fala Porque, querendo ou não, gente, esse vídeo vai ficar Aí pra eternidade, né Então, se você tá vendo esse vídeo, assim, 2020 Um ano depois Você pode estar procurando esse roupão Então eu vou falar também das peças dessas estação que são famosas. Este roupão muito famoso, Primavera 2019 Covid Collection, só você colocar lá em jaquetas você acha. Ai, essa peça maravilhosa, eu, gente, sou apaixonada por essa peça. Também é dessa estação, Primavera 2019 Covid Collection, é um uma coisa, um chau, vou falar em inglês porque não sei o nome em português, também não sei nem, no seu nome. Como eu falei, chapéu de bruxa. Ele é outono 2017 COVID Collection, né? Feiticeira. Também não sei se vocês conhecem esse quebra-gelo para desafios steampunk. Tem aquele acessório de cabelo steampunk, que vocês sabem. Porém, tem esse chapéu aqui que parece muito com o chapéu do chapeleiro maluco da Alice. Mas é o chapéu steampunk COVID Collection outono 2018. Também não podia deixar de falar da máscara da Ariana Grande de Dangerous Woman, que é essa máscara de coelhinho. Ela é Inverno 2017, Covid Collection também. Essa saia também tem uma rosa e uma azul até o momento que esse vídeo foi gravado. Não sei se vão sair mais cores. Primavera 2019, Covid Collection. Eu já falei sobre essa saia em outro vídeo, gente. Que parece a saia da Ari Popstar. Quem nunca viu essa meia? Sim, isso é uma meia. Não é uma meia calça. Essas Plantas em voltas da perna, né da, Do ser humaninho ali é, Inverno 2017 também, a é COVID Collection E também tem o maiô Que é de plantas também Aqui, ó Inverno 2017, Covid Collection é um maiô, então você tem que ir lá no maiô procurar. Gente, isso aqui, eu fiquei tanto tempo procurando pra fazer um desafio. É outono 2018, Covid Collection é um cinto, gente. Na verdade, não tem certeza se é um cinto, mas está em acessórios. Você vai encontrar essa peça em acessórios. Também tem o verde, que é o... Aven Esse é um aventalzinho. Outra peça que aparece bastante, se você nunca viu isso aqui, você vai ver um dia, porque aparece muito, é essa capa de Flores, essa capa floral, toda verde, muito linda. Primavera 2018 COVID Collection. Tem essas tatuagens de rena. Vocês encontram elas nos acessórios. É só você colocar lá. Primavera 2019 COVID Collection. Isso aqui deve ser uma luva. Você está doido atrás de uma tatuagem, gente. É essa daqui, que tem tatuagem na perna, tem até aqui na barriga, no pé. É outono 2018 COVID Collection também. Fala que é a tatuagem. De de pirata, né? Mas enfim, você vai encontrar essa da perna e a do braço juntas. Se você já viu essa jaqueta, você pensou imediatamente em carnaval. Eu imagino. Gente, isso aqui é uma jaqueta verão 2017, COVID Collection. Tem todo um conjunto... Essa aqui é a jaqueta, que é a, maior, é a peça maior. Também tem essa, esse chapéu que você encontra verão 2017, Covid Collection. E o cinto que você também encontra... Por, procurando por verão 2017 COVID Collection lá nos acessórios Uma peça que eu acho que vale a pena mostrar Talvez você nunca tenha visto isso em nenhum lugar Mas uma vez eu vi e achei muito fofo É essa bolsa Que é uma maletinha de viagem Verão 2017 COVID Collection Ela é muito fofa, gente Eu nunca comprei, mas Eu tenho muita vontade, ela é muito cara Essa peça aqui também você encontra Em jaquetas Outono 2018, Covid Collection Ela é famosa também Desafios que são sobre a Índia E tudo mais Esse cinto de desafios egípcios Coisas que tem a ver com o Egito, todas essas coisas Primavera 2018, Covid Collection Também não podia deixar de falar Sobre essas capas aqui Que você encontra em várias cores Tem a preta, a dourada A branca Inverno 2017, Covid Collection é Em jaquetas que você vai encontrar essa peça que você também vai encontrar em jaquetas, com certeza você viu ela é muito famosa, aparece sempre Primavera 2018 COVID Collection Só você procurar lá E foi isso gente, se você tá vendo aqui Tem muitas coisas ainda Que, que são dignas de eu mencionar Porém, não dá pra colocar tudo Em um vídeo só Se você gostou desse vídeo e você quer a parte 2 dele dá, Deixa seu like, comenta aqui embaixo Se te ajudou também Me fala se te ajudou Comenta aqui embaixo, não esquece de se inscrever De compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda Tchau No. Oh.